Bom, pessoal, estamos. É que está Bruno? É. É. Bruno, é, então, no encerramento dos trabalhos. Né, é, depois de, de termos arguído, na banca ter é arguído é, você, é, reconsiderando o trabalho no seu conjunto, decidiu é, aprová-lo né, e aprovar com distinção. E nesse sentido, é, nós entregamos, confiamos a presidente da pós-graduação, da ECA-USP, é, que leia a, a nota que agregamos à ata da, da defesa. Então, lendo a ata, a banca reconhece a excelência da pesquisa empírica e sua contribuição inédita para a epistemologia da comunicação. Valoriza a qualidade do texto, sugerindo a publicação de artigos e a apresentação, da dissertação em congressos da AIA ou mesmo sua participação em concursos voltados para premiações de dissertações. Finalmente, aponta para a necessidade de continuidade do trabalho investigativo. A banca atribui a menção de distinção ao estudante. Tchau, <laughs>